Olá pessoal da internet galera do YouTube, nesse vídeo eu quero explicar a desgraça que está acontecendo comigo, não é de gameplay como vocês está assistindo no fundo é apenas para distrair vocês, porque eu não tenho porra nenhuma para colocar no fundo, eu quero a ajuda de vocês para comentar, clica em gostei e subscrever no meu canal. Eu não estou fazendo esse vídeo para mendigar, desgraça, eu estou apenas pedindo do fundo da minha bunda, que você subscreva-se para ajudar. Para vocês que não conhecem-me, meu nome é Febrains Polier Martin e sou um gordo escroto do caralho. Vamos, que eu estou pistola, eu tenho problemas físicos, mas isso não está impedido de eu gravar os vídeos, mas eu quero contar sobre o meu PC da Xuxa, PQP1, eu agradeço pelo meu PC, mas os editores, por exemplo, Sony Vegas, Adobe Premiere, Cantasia 7, 8 e 9, não funciona no meu PC da Xuxa e outros, como Camtasia Studios 7, ele trava pra caralho, que dói até no meu cu, e a maioria dos jogos não funciona nesse PC da Xuxa, por isso, não tem vídeo toda a semana. Eu não tenho microfone condensador, eu tenho um microfone embutido do notebook que é uma desgraça, no momento que eu falo parece que estou como uma pi, na boca, imagine com esse microfone, por isso, eu estou gravando sem minha voz, porque eu não sei explicar nada, eu fico engasgando parecido que tem ovo na boca. 3, eu não tenho lugar apropriado para gravar, e a internet não funciona no meu quarto que ela é bosta também, mas eu agradeço por essa bosta. 4, eu não tenho uma cadeira e acessórios apropriados, então fico com dor.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 Querem que eu faça gameplais desse jogo? Responda. Esse jogo ele é leve, mas ele é chato para comentar nele pqp, -p -p, está no modo fácil, mas eu perco da mesma maneira, porque eu sou muito burro e não entendi nada desse jogo, eu não vou fazer um vídeo muito grande comentando que eu estou fodido com esse PC da Xuxa, mas eu espero a ajuda de vocês S2. Meu Deus vejam minha face de noiado na webcam, socorro, estou louco, tchau, até o próximo vídeo, arromba o gostei e deixa ele querendo mais. Espero que vocês entendam que irei ser arrombado. Então ajude, subscrevendo e compartilhando no final de tudo, o meu cu irá agradecer. Rindo de nervoso, cada kkk é uma lágrima. Links na descrição e consulte os sugeridos, eu percebi que nem, para digitar uma mensagem gravada eu sei. Olá pessoal.